Olá, sejam bem-vindos a mais um tem Responde. Ei! Essa não é a segunda vez que a gente está fazendo isso, essa edição é especial porque temos pessoas novas e eu juro que vai apresentá-las. Esse é o Yauts, nosso coach estratégico, e esse é o Daisy, nosso head coach. Deixa os caras se apresentar, bom. pô, não é bom não? Aí falar quem é, tipo, eu sou o Vocês vão ter que botar legenda? Vão! Nossa! Começa aí, Altos. Quer apresentar é falar? É. Uh, não, breve, breve, breve. Ah, coisa breve. Né? Tá. Uh, meu nome é Evandro, tenho 24 anos, me uniquei Altos, e eu vou trabalhar com a PEN como strategic Coach. Nice! Vai ah, lá. Explica aí. É você, explica que é bom. Eu não falo inglês. Expliquei, então, aí, ah, It's basically to introduce yourself uh. to people para as pessoas que estão como seu nome, o que você faz, o seu Nick? Olá, eu sou Ruben, sou 25 anos, sou am Dutch e sou o novo head coach do Pen Gaming. Nice! <laughs> uh, pergunta para o Matsu. Okay. Vitor Oliveira, ué? Não vai? <laughs> Como você consegue dar dano com o Ezra? Ah, ainda tem esse mito aí de que você não dá dano. Até o EZ de manual manopla dar dano, mas dá um pouquinho menos do que o de 30, um pouquinho não, bastante até. Mas, gente, o tempo dá da dano. Não existe isso. É só você não ficar muito atrás, pegar a gota cedo pra destacar Manamune rápido e tá show. Trinitizinho ali pelos 20 acertar minutos. Tem que acertar o quê? 20 de minutos menos e tem que acertar o quê? É, Senão um pode pode realmente não tem dano. O bagulho que a galera que não acha que tem dano é que é skill shot. A maior parte do dano do EZ vem do quê? Então você tem que acertar. É. Teo, percebi uma melhora grande em sua, grande sua em todos os aspectos dessa primeira série. O que você acha que mudou? Ah, acho que a gente teve bastante tempo para poder se preparar pro CBLOL. Teve o, o fato das férias também que querem não dar aquela renovada no ânimo e na vontade de novo. E acho que foi mais isso. Só continuar treinando que a gente consegue chegar longe. Boa. boa. boa. Mas o que você acha que mudou em você? Isso aí é os caras que falam. Eu, eu só jogo, só. você não, não muda nada? nem você? Eu? É, tá eu mais Maduro. Duro. Nada, nada. nada. nada, você não nada mais leve, vez tá vez mais leve, ah, tá, me tá me mais leve. Tá mais confiante. Das férias, ele tá me mais trás, Você não tá mais confiante? Nada? Não, eu, eu penso mais antes de agir agora. Tá mais Maduro não tá invadindo velho, sozinho? Tá assim. mais leve, não tá leve também. Por é, que você fez as férias? Depois das férias, depois depois ele tá as mais leve. Ah, eu sou gay mal, velho. É porque ele começou a ver o One Piece, essa é a verdade. Ahn... Uh, Tail e Takeshi A sincronia de vocês dois está muito boa <risos> <risos> <risos> <risos> Márcio e Lupe Quais campeões para fazer aquele duozinho imparável na solo kill? Ah, Que, que... Mudou? Não, eu posso mudar <risos> Depois eu volto Kalista Crash Pesado Falou aí. Pestar Darakan é muito.. É bom? Mas é muito, todo mundo sabe. Mas, mas é muito ser... bom. Lembra quando lançou <risos> todo mundo falou que era é um lixo? Mas... Ez karma. É, é fácil e é, e é forte. Algo ah, com Leona né? Porque quebra. Leon é rodar. Draven Neona. Mordekaiser é. Blitz. Draven Neona. Mordekaiser Blitz. Drave Blitz não é muito, tá? É? Eu já perdi pra Malen que é, era assim de Mordekaiser, é, Eu gosto de é fortíssimo. Mordekaiser Blitz não, não dá. Não fica calma. Saia morra e nossa. Qual é que o a ir pra trás da Lulu e Mordecai? Lulu. Então, tem o Itakechi hum. A sincronia de vocês dois está muito boa Vocês já viu planejando essas jogadas em dupla? Ou foi algo que aconteceu por acaso no momento? Então, pra falar bem a verdade A gente estava tendo muita cabeça durante a semana Não estava tão bom assim Mas acho que a gente conversou bastante E Sim, tá pelo menos contra o Roberto ali Contra a Oana a gente conseguiu encaixar Conseguimos pegar a primeira torre também no segundo jogo e a gente conseguiu coordenar direitinho. A não ser o T quase quase deu ruim porque ele montou o Shen é, no segundo jogo, mas mesmo assim, acho que a nossa comunicação estava muito melhor em questão de onde estavam as wards, onde estava Chivano, se o tempo, é, dele dar o seu primeiro para eu chegar, esse tipo de coisa. Falei uma coisa, né? Eu, eu acho que a gente errou tanto o treino que chegou lá e deu certo. <risos> Porque, o treino tava tensa, era Dive Talk morreu dois, Taka Kala morreu os três, o Lupão tava morrendo também O Lupão trocava, pegava a linha, trocava pra TP, o morria também, morria todo mundo, mas ah, é... Ah, tá usando o livrinho já? Hum? Tá usando não, o livrinho? Todos oh, todos ah, tem o que é é os campos do jogo podem usar o livrinho Ridículo esse livrinho, você ganha todos os itens do jogo e tudo uh, Lucas Eduardo Perguntou, pra todos. <risos> Vocês acham que foi a chegada de uma nova comissão técnica bem vai mudar totalmente o seu estilo de jogo? Isso. Ah, acho que não necessariamente o Caramba, estilo de jogo. muito bom. Não, pode te dar um... te um um okay. uma corrente, porque... pode Não necessariamente o estilo de jogo, porque acho que a nova comissão vai se adaptar a como a gente é, como a gente costuma jogar, nossos melhores estilos. E a gente vai se adaptar também ao que a comissão vai trazer pra gente de novo. Então, vai acabar tudo, meu ficar na mesma página, vamos tentar táticas novas, vamos aperfeiçoar, acho que a gente já sabe jogar, e... É sério louco, velho. Na ponta da língua, velho. O Júlio vai falar, é isso aí. Não, acho que fica tá muito cedo pra falar de estilo de jogo, a gente tá aqui tem 4, 5 dias só, e só o tempo que vai saber mesmo. Só o tempo, <risos> só o tempo que <risos> <risos> <risos> O Júlio era o cara que segurava o cartaz na né, apresentação. Ele era, era um uh, Nino Torres, depois da vitória contra a Team One, vocês estão mais confiantes de enfrentar equipes consideradas favoritas, como Cage e Red? Muito certo Só o tempo. Só o tempo Só o tempo de. Já fala aí. Não, passa Não, é. Só passa. o tempo vai saber É novo. Não vão dar resposta? Ah, Vocês não estão confiantes? Muito, muito cedo, eu acho. Não tem. São ah, times ah, peraí, po, Velho, confiante a gente sempre vai estar aqui. Se você vai ter um campeonato achando que você não pode ganhar Boa, tem alguém, Essa velho. era a resposta. Ah, que herói! Caralho, por isso que tá jogando <risos> bem. É, tá <risos> então, velho a vitória não mudou nada, porque a gente sempre tava confiante que a gente podia ganhar dos times, velho. Mas vamos passo a passo, galera. Os caras da Cage, quer dizer, ó, daqui cinco semanas, seis semanas, galera. Boa. Daisy there's a question for you. Yeah. <laughs> I'm sorry but that's how it's usually going go. pessoas <laughs> uh, with a lot of people in staff, how are you going to work to avoid conflicts? Um by making sure that everyone knows what their job is and by continuing to achieve success, I think success is the best way to avoid conflicts because then everyone's happy. O que acharam? O que achou da estreia dos coreanos no Brasil? Só o tempo. Eu acho que a expectativa de todo mundo estava muito alta e eles não corresponderam a essa expectativa. Eu acho que foi isso. Ok, so então so ela yeah. não se nós vamos fazer o eu vou do programa de novo Não, não quero fazer uma pergunta para ele bem... Novo, tipo... bicho! Não, calma Não é só fazer! Você não, silêncio, Faz uma pergunta que tá achando o Brasil, essas paradas que nem gosta de ver de gringo aqui. Ok. Pensar, né? Eu acho que é legal. Boa! Boa! Cala a sua boca! apresenta essa porra você silêncio, Vai! Um, so there's a new question for you. They just sent it. Um, <laughs> what, what are you thinking about Brazil? Uh, it's really hot in here, and like I kind of like that because when I came from the Netherlands, it was like 10 degrees there, but this is kind of too much on the opposite side. Uh, I was actually really surprised by the food. The food is really delicious. I even like beans for some reason. Um, so yeah, and, and overall, I'm really happy with how hospitable the fans have been. Like the enthusiasm I've had, the messages I've gotten over Twitter's all been really nice and I'm uh, looking forward to staying here for a while. Did they take you to Starbucks already? Uh no I didn't go to Starbucks. What? I What? actually did, but <laughs> <laughs> I, I didn't have anything there. Um in this case we didn't shut those likes. Uh, vai cair, maluco. Comentários sobre o áudio, os comentários sobre a nova intriga do teu e do Picoca. <risos> Esse cachadó que tá eu falando pra <risos> caralho. Respondeu uma pergunta, o foi figurante chegou aqui e me xingou ainda. Vaca, cala cala, louca, vai café. vai cafar. a Vai moleque. E a gente se vê na semana que vem. Alô, tchau. Fechou.